Salve galera, estamos aqui mais uma vez com o modo carreira no FIFA 19, família Bom, estamos retomando aqui galera, beleza? Não esqueci dessa série, vou encerrar ela ainda, cara Por mais que a gente está mais sucado no FIFA 20, mas ainda vou encerrar essa série, beleza? Vai demorar um pouquinho, porque o campeonato ainda tá bem longo Bom, vamos aqui então só para a gente é, deixar alinhado A gente está em terceiro lugar na tabela, pessoal Estamos com... 31 pontos, 17 jogos, galera. Beleza? Bom, eu vou avançar a tabela aqui pra gente poder é, fazer um jogo aqui. A gente tá no mês de novembro. Eu acredito já que a gente. Ah, vai jogar em novembro ainda. Tem mais um jogo em novembro no dia 24. Oferta para ou retirada. Ok, tudo bem. Ainda eu tenho a proposta aqui da Federação de Hungria, família. Não falei nada ainda. Bom, deixa ali, vamos ver ainda o que vai rolar. Deixa eu avançar aqui. Até o dia 24, o jogo. Beleza, a gente tem mais um jogo no dia 27, pelo que eu vi ali. E daí já vamos pular pro mês de dezembro, galera. Bom, eu vou jogar com... O azul, vou jogar com o uniforme azul, vou deixar de jogar com esse cinza aqui. Beleza, galera? Tá, a gente tá aqui com o elenco do Belvers, Walter, nosso, Os nossos jogadores oficiais, nossos jogadores fixos, beleza? Vamos jogar a partida, então, está todo mundo 100%. Então, o time promete jogar muito bem, galera. E se você já gostou do vídeo, se inscreve no canal. Dá aquele like pra ajudar a gente aí, porque é bem importante, galera. Beleza? Comenta aí embaixo também o que, que você tá achando do, das gameplays, do modo carreira no FIFA 19. O que, que você acha que pode melhorar? Alguma sugestão para contratações, galera? Eu tô querendo trazer uma... Enfim... Eu tô querendo trazer uma contratação é, Que vai comprometer um pouco o clube, galera Mas é, eu acho que vai ser uma contratação boa, tá ligado? Uma contratação é, excelente Uma contratação que vai ajudar a reforçar muito o nosso ataque Mas enfim, vamos... A hora que chegar no momento eu vou fazer isso vou mostrar pra vocês Vocês vão gostar, eu tenho certeza eu Só espero que a gente consiga... Realmente fazer um elenco da hora. Eu vou vender uma galera de jogador aqui pra gente renovar o nosso elenco. Tem muito cara velho ali. É... Daqui a pouco encerra o contrato deles, eles se aposentam o e caem fora. Em casa no jogo então, eu quero tirar esses caras logo, velho. O que eu conseguir tirar, eu vou tirar. o Lembrando que o... Opa. Esquema escolhido para hoje. 4, 5, 1, Vamos, 4 não, 3, não, não, não, não, Marca, marca, marca, marca, time. Isso. Vai, São Benito. Um é Eu gosto Toca. Muito dessa formação, Porra, aí, juiz. Não tem, tem se falta se nesse negócio aqui, não? Time vai jogar no quatro. Estamos no comecinho já. Ah, jogado. agora tem falta. Pra mim não tem falta, juiz. Sacanagem mesmo. Que... Os caras são muito ladrão, velho. Pô, roubando pra máquina. É pra acabar mesmo. Vamos marcar, galera. Vamos marcar. Tira daí. tira daí. Tira daí. Tira daí. Conor McLeffley. Saiu a bola. É lateral. Boa, Lou. Ben Thompson. Almogawi. Que defesa do, do goleiro, goleiro, velho. Nossa, é Helter. Não, velho. Cruzou assim não, Helter. O vai lá em ter você tá gol, pensando o quê? É vai, Matheus. Galera, a gente tá levando vai, ataque virou. só, velho. Marca aí, cara. Isso. Isso. Pô, família. Não podemos perder assim, velho. Marca, marca. Isso. a bola tem um novo dono. Ah, garoto. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Conor McLefflin. Marca. Ele mandou um cruzamento rasteiro. Vai, Lowe. Taylor. Toca. Isso, Magnus Vai. Vai a contigo. Vai, vela. Se movimentou um pouco ah, antes, tava... Certo a por ali. Tava impedido. Era na lugar. cara que ia acontecer isso, cara. Nossa. Aparece a defesa vai, aí, Taylor. Do Bola enfiada com consciência. Vai galera, vai! Volta ao contra-ataque. Goleiro naquela bola hein? cresceu demais no lance para salvar o time. Mandou super bem. Não deixa passar, não deixa passar, marca, marca, marca isso. Não, não. Nós não. é um mito, rapaz. Presentaço adversário. Beleza de bola enviada. Uma bateu pro gol. Isso, a graças a Deus, isso aí Muito bom, galera Vamos tirar, os caras estão atacando sem dó, filho Você é louco Já passou Vamos tirar daqui, família Vai, vai, vai Nossa Esse cara aqui tá Tá representando... Bastante perigo pra nós, hein, galera. Almogawi. Vai, Lou. Isso. Vai, Alter. Opa, teu time é o outro, viu? Nossa, família. Marca, marca, marca. Isso. Tira. James Meredith. Marca, cara. Porra, velho. cara tão tá de um sacanagem, mano. Fez o corte para dentro. Isso. Tira daí que esse cara é arriscado, velho. Dá cruzar. A zaga apareceu na hora certinha. Que Boa, vai Murpy. Como ah, mano do que isso... Galera, a gente não tá atacando, velho Até agora os caras não sofreram um ataque sequer é Ah, a não puta. acredito Agora tomamos Boa Vai, Agnes E ele acaba com a jogada e tira de lá. Ah, meu Deus, cara. Isso. Vai, não deixa, não deixa contra-ataque. Porra. Uhum. A bola saiu pela linha de fundo. Boa, boa. É tiro de meta. Isso, garoto. Ótimo, Vela. Vai, Vela. Ah, mano. Não, Morpia. Era pra tocar pro lado, velho. Podia fazer isso, cara. Foi horrível. Horrível esse passe, mano. Horrível. A bola tem um novo dono, né? Esse novo o dono sou eu, filhão. Boa! Vai, Mágenes. Ah, é Mágenes! Como que você não deu um carrinho ali antes do goleiro vir na bola, cara? Wallace. Ele tem uma avenida por ali Felipe tá aí o desempate, vai marcar Nossa, esse goleiro aqui é foda, rapaz tá Ah, mano Galera, e defendemos tia, um monte, galera Levamos um gol assim, velho Não pode, hein abrir essa placar. Vai low Ah, cara Wallace ah, não. Ô, oh, louco. Vamos ficar de olho. Sábado, Boa, Matheus. Defesa, Boa. Cara, um Ótima. Tira daqui, tira e daqui. Acabou o primeiro tempo. Enquanto, Galera. Vamos buscar, vamos buscar, mano. Vamos buscar, velho. Você é louco. Não vamos perder esse jogo aí, não. Você é louco. Nem ferrando, rapaz. Então tudo bom aí do jogador. Falou, tá Perdeu a posse de bola. Ah, cara. É Pode isso que pegar. é foda, cara. É. Os caras fazem umas roubadas assim e os caras conseguem perder, velho. Ó, oh, os caras não tem habilidade de, de fazer um uma entrada de bola ali, velho, pô. Aí Ele é sacanagem, hein. Um a bandeira, tava impedido, tava impedido. Arbelvers. Nenhum um corredor livre nessa lateral do campo. Jogou sério, mandou o perigo pra longe. Foi bem. Tira daí, cara. Wallace. Pô, não vai deixar o cara passar. Perdeu a bola Boa, Taylor. Primeira. E deu pra ouvir aqui que o time da casa vai mexer no time. Vai, vela. É oportunidade de contra -golpe agora. Vai empatar, não pode perder! Ah, não acredito, Sam Benito! Como que você me perde essa, velho? De frente pro Daniel gol, cara. Bem, Thompson. O que ser homagens, velho? Não tem. Espaço. Murphy. Vai, Murphy. Low! Ninguém vai dar combate. O ah, impedimento mano. marcado o jogador vai ao desespero. Era uma grande. Ai, cara! vai Bem, acabar isso mesmo. Campo. Vamos ficar de olho nele. Al Cortado ali o passe no meio do caminho. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Ele mandou na primeira trave. Tá lá! Magnes, esse garoto aqui é um mito, rapaz. Não tem, não tem. Boa, ótimo, boa. Ótimo, ótimo, ótimo lançamento. Vamos lá, vamos lá. Agora nós vamos buscar, hein? Agora nós vamos buscar. Agora nós vamos buscar a vitória. Não, com a gente que não tem, filhão. Que belo! Vai imagine isso E tá lá! Boa! Ó! Oh. É não tem, fala, rapaz, tem, rapaz, não tem. Placar, que que é não tem. Mas o futebol é isso. Às vezes a eficiência faz toda a diferença. Ah, é, sai fora, rapaz. Mais um passe certo para ele. Tá pegando fogo. Vamos lá, vamos lá, vamos imaginar lá, isso. Vamos para cima. McLaughlin, olha que pelo passe errado pro adversário. Cruzou pro tumulto o boa más tava perto do gol e bateu bem caramba hein? eu também achei que fosse entrar passou muito perto vamos vamos vai pintando uma boa jogada por aqui é muito passe e nenhuma objetividade e ele isso garoto tira. Tira. vai restam 20 minutos de futebol por aqui Bela bolindia. Ah. Sensacional a bolindia, tinha aproveitar. Ih, ah, cara, não ah. deu, Devia ter tocado. Tiagão, mas não pode perder um gol desses. Tá aprendendo demais a bola, tem gente livre. Ah, caramba, velho. Tá um monstro passando a bola hoje, não erra. Vai, vai, imagina isso. Pega, pega, pega. Almogau. Al não deixa, não deixa, não o deixa. Confusão. Boa. O foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Williams. Vai, Jean, Williams. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. Boa! Mal, e deu na mão do goleiro, não levou perigo. Promessa de muita emoção nos minutos finais. Jogo indefinido. Vamos lá, vamos lá, galera. Falta só 10, hein. Até quando o preparo físico vai aguentar, Caio? Mas até aqui o ritmo do jogo é bem intenso. E eu não vejo ninguém cansado até aqui não, Thiago. Acho que tá, ah, mano. Uh, velho do céu, cara. A Mandou mal. Caramba, mano. Não era bola perder. Ai, cara, cara, não era. era. Ah, não tem ninguém na área receber, ah, saiu, né? Amém, amém. Glória, Fosse Senhor. senhor. Não, hein, Olha o aí. Vamos jogar lá pra frente. Não vamos nem brincar aqui, Quora mano. Segundo tempo, só um golzinho de vantagem vai pintar ataque perigoso. Ai, cara, puta droga, velho. De droga, Quase fim de jogo, e o time recupera a bola. A torcida quer o gol do empate. Tom Hélio. Nossa senhora, Nossa senhora, mano. Ai, caramba, mano. Hum. Não deixa os caras atacar, mano. Cruzamento ruim direto pela linha. Pô, ainda bem que ele. Jogou bem lá longe, mano. Né? Vamos ganhar 2x1. Tá tranquilo, tá tranquilo. Só segurar, time, só segurar. Se não faz segura pelo menos. por Ele tem uma afimida por ali. Perigo na lateral. Não enrola, cruza logo. E a bola foi direto. Graças a Deus. Ganhou. Uhul! Aí, galera, ó. Mais uma partida vencida Vamos ver se vamos para segundo lugar Vamos ver Tomar, tomar, tomar Deixa eu ver agora que, o que, que rola na, na, na tabela lá O que, que a gente vai enfrentar Tô em segundo, galera Tô segundo O Aston Villa tá ganhando da gente A gente vai jogar contra... Não é o Aston Villa. Deixa eu ver aqui contra quem vem jogar. Ó, oh, o Volta tá em segundo. O Aston Villa tá com um de gol que eles estão ganhando. Com jogos. A gente fez 18, esses eram 17 ainda. A gente fazer acho, mais de um gol. só depois pra saber. Saldo de gols que eles estão vendo. Só por saldo de gols. Chegamos, encostamos, galera. Importante. Eu vou avançar aqui, porque eu não vou treinar ninguém. Mas só pra mim ver. Aí, 18 jogos. Ixi, eles foram pra 37, mano. Você tem que ganhar de novo. E os caras tem que empatar, cara. Vai ser embaçado, hein. Deixei lá na temporada pra mim dar uma olhada aqui. Calendário. Deixa eu ver. Aqui em novembro a gente vai jogar mais dois jogos ainda. Aí depois dezembro. Vai ter uma copinha aqui contra o Tottenham. Daí aqui começa mais uma. Daí abre a janela de transferência. E aqui vai ser... Não sei o que vai ser aqui não, mano. Até aqui tem jogo, né? Fevereiro de 2019. Abril. Até maio tem jogo, né? depois já não sabe mais. O jogo de liga. Acontecer. Mas é isso aí galera, não tem muito mais o que a gente analisar aqui, beleza? Até nós a gente tem programado jogos aqui, depois só, só jogando pra ver, beleza? Bom galera, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá aquele like pra ajudar a gente Porque é bem importante, beleza família? Seguinte, se quiser me segue nas redes sociais, tô passando aqui embaixo também galera é, inclusive no Instagram, porque lá eu sempre posto as coisas que eu tô, é, vou, vou fazendo no canal e tal E também, se quiser me seguir na minha página do Facebook, eu fico muito grato é, Galera, e comenta aí embaixo o que você tá achando da série, o que você espera é Uma sugestão de transferência, de contratação, enfim Vamos interagir aí, porque é importante o engajamento com vocês também, beleza família? Eu vou indo nessa, então valeu, falou, fui!